Então, bora lá, meu povo. Vamos começar pelo começo. Estamos iniciando aqui o workshop de modelagem, roube que nem o artista e por que, que esse tema é tão importante. Porque simplesmente muita gente trava na hora de ter uma ideia de produto ou serviço para começar. E acaba buscando criar o produto mais original, a inovação que nunca foi criada, a inovação disruptiva que será o próximo Airbnb, o próximo Uber e tal sendo que você não precisa recriar a roda, e é muito difícil você criar algo 100% original e você não precisa, porque você já pode aprender com o que já tem no mercado, aprender com pessoas que já estão há mais tempo que você, se inspirar e assim trazer uma inovação real. Uma inovação que pode ser uma inovação simplesmente complementar, não precisa ser disruptiva, porque simplesmente você trazendo o seu jeito de fazer, a sua história, as suas habilidades, a sua experiência prática, já vai ser diferente daquela pessoa que você se inspirou ou daquele formato que já existe no mercado. Lembra que você é único, tá? não existe ninguém igual você aqui nesse planeta. Então, o simples ato de você entregar algo já deixa essa solução única. Tá? E aí você, aprendendo algumas técnicas aqui que eu vou demonstrar ao vivo, você vai conseguir roubar que nem um artista, que é o nome de um livro, é né, com uma ideia muito boa, onde nesse livro ele traz alguns elementos para você justamente fazer esse processo que eu estou trazendo aqui para vocês de modelagem, a partir de pesquisas, utilizando aí as principais plataformas, mecanismos de busca, eu vou fazer aqui ao vivo para que vocês entendam na prática como que funciona, para já... Coletar uma série de ideias e possíveis caminhos, levar para casa e assim se apropriar para desenvolver o seu próprio negócio, a sua própria ideia de produto ou serviço, tá? E como que a gente faz isso? Há vários elementos que você pode modelar nesse momento. Então, a primeira coisa você ao iniciar uma pesquisa é trazer intenção, né? O que que você quer modelar? O que que você quer descobrir? O que que você quer se inspirar? Para que, que você quer fazer essa pesquisa? Aqui o foco vai ser para criar ideias de produtos iniciais, porque assim você consegue, num primeiro momento de abertura, de exploração, começar a identificar o que, que existe no mercado e está funcionando, para começar depois a afunilar, que nem no processo de design thinking, né? você abre, depois você afunila para trazer para o seu próprio universo. Lembrando que o grande... O grande, a grande bússola dessa pesquisa deve ser o seu Ikigai, que é aquele exercício de propósito onde você vai unir, você vai encontrar a interseção entre o que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa e como que você pode ganhar dinheiro com isso. Então, uma vez que você fez essa reflexão e você começou a identificar alguns caminhos, algumas áreas, alguns segmentos, nichos, né, o que, a palavra que você quiser descrever,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 É de 0 a 5, 4.6, então você vê que é algo de valor, né? que as pessoas estão percebendo valor, estão elogiando, então você vem aqui, através dessas, desses critérios, e começa a identificar quem são as pessoas líderes, as referências ali em cada segmento. Outra coisa legal também é você buscar por palavras-chave no Google e no YouTube, porque se você ainda não percebeu o YouTube, é a segunda, o segundo maior mecanismo de buscas do mundo, depois do Google. Tá, e aí você vai buscar por vídeos né então aqui ó você bota uma expressão tipo uma frase né como largar a CLT e criar um negócio online que muitas pessoas buscam dessa forma e aí você vai ver vídeos ó, aparece aqui um barbudo falando ó, como largar a segurança da CLT para criar um negócio online eu tenho um vídeo exatamente sobre isso não é o primeiro a aparecer quero ser meu emprego e começar meu negócio aí a Júlia Farias, você pode ir lá e conhecer um pouquinho o que ela está fazendo, porque esses, esses, esses primeiros rankings quer dizer que a pessoa tem trabalhado um conteúdo otimizado para os mecanismos de busca. Então, algo de bom essa pessoa está fazendo. Outra coisa legal para você buscar, é, inspiração e analisar, é a comunicação. Então, você entender a partir de alguns cursos existentes na sua área, então, aqui, falando de adestramento, por exemplo, você entender como que a pessoa chama o curso, o adestramento express, ou seja, velocidade é uma coisa importante para o público que consome conteúdos e curso de adestramento. Aqui você vai ver a forma como ele descreve. O adestramento express é um curso mão na massa para capacitar você e seu cachorro a aprender a se comunicar de forma eficiente e duradoura. O método TER tem como objetivo auxiliar você, mesmo que nunca tenha treinado com um cachorro, um... Treinar um cachorro é desenvolver a habilidade de um profissional. Então aqui você começa a ver objeções, ó. mesmo que você nunca tenha treinado um cachorro, com certeza objeção forte para quem está querendo aprender técnicas de adestramento. Curso mão na massa, ou seja, praticidade é uma coisa importante. Então você vê que a forma como a pessoa vai descrevendo, se essa pessoa está mais tempo que você no mercado, com certeza tem aprendizados aí. Então, com esse curso, você vai aprender a se comunicar com o seu cachorro ensinar o que for preciso para ele, resolvendo os problemas de comportamento que você tiver com ele. Então, aqui tem alguns problemas já que você pode até se inspirar para descrever né, os seus benefícios. Então, é, são problemas tipo, seu cachorro é muito agitado, late muito, destrói a casa, puxa o passeio. Ah. Então, são coisas que ele já identificou como problemas repetitivos. Se você conseguir resolver isso com a sua solução, melhor ainda. Outra coisa, página de vídeo, né? página de vendas na web também é uma excelente forma de você trazer é, inspiração para o seu negócio, porque aqui você vai analisar promessas, então um método de criação de ativo digital inovador diferente de tudo que você já viu, então aqui ele trabalhou o que? Curiosidade, então é uma forma que você pode explorar, eu prometo que não vou falar mais o mesmo. Não vou falar de copy, tráfico, avatar, funil de vendas, e um monte de coisa que você já está cansado de ouvir. Assiste pelo menos os três primeiros minutos. Nada de conversar em três minutos, você pode ser. Sair... Então, você começa a ver, pô, interessante ele falar isso. né? Ele já chamou a atenção de uma maneira diferente. Então, são coisas que você pode ir aprendendo. Ó, na página, ele tem aqui um, um, um pluginzinho que dá para você falar com a equipe dele pelo WhatsApp. Então, você vai aprendendo né? coisas interessantes. Outra coisa legal para você aprender de soluções existentes é a estrutura didática. Né? Então você, olhando, pesquisando lá no Hotmart Marketplace, que a gente já vai ver aqui ao vivo, você consegue identificar até a estrutura do curso, no mínimo dos detalhes aqui. ó. Aula 1, aula 2, aula 3, dentro do módulo 1, esse aqui é um curso sobre finanças e é, investimentos. E para você que não sabe muito bem como estruturar a sua ideia de curso ou o seu método, é uma excelente forma de você se inspirar e ver como que as pessoas já estão fazendo isso né, dentro de determinadas áreas. E, e isso daqui vale ouro. Né? E se você quiser um passo além, o que você pode fazer? Comprar o curso. Todos os cursos te dão pelo menos uma garantia de sete dias. Você pode ver mais por dentro como que funciona. Se é um curso que vai te agregar bastante, você mantém. Se não for o que você estava esperando, você pode pedir o seu reembolso e você já teve também bastante aprendizado em analisar o curso por dentro. Né? Isso pode te dar ainda mais ideias concretas. Outra coisa em relação ao conteúdo. Então, acompanhar ali a pessoa no Instagram, ver né, como que ela vem desenvolvendo conteúdos, que tipo de conteúdo posta, né, identidade visual, entender se usa carrossel de que forma né, entender como que descreve a bio o que que usa no link é, que que usa aqui na, na nos destaques então tem um monte de coisa que você pode aprender analisando ali pontualmente ou seguindo a pessoa e vendo é né, como que ela vem postando aí ao longo do tempo mesma coisa em canais do YouTube uma coisa super legal que você pode fazer é ordenar aqui você entra no no canal do YouTube vai em vídeos você pode ordenar por mais populares. Aí você vai ver todos os conteúdos que foram mais vistos, ou seja, mais populares dentro daquele canal, naquele segmento, que pode, pode te dar um monte de ideia de títulos, de vídeos, é, ideias de, de que tipo de conteúdo explorar, porque se foi muito popular dentro dessa área, nesse canal, provavelmente se você der a sua visão e a, o seu olhar sobre aquele tema, também vai se tornar popular, porque nas buscas estão otimizando aquele tipo de conteúdo, mesma coisa com posicionamento, preço, né, que tipo de público, que são formas de você entender se você quer ir nesse caminho, se você quer nichar um pouco mais, se você quer trabalhar com um público mais exclusivo e, e com mais poder aquisitivo, ou se você quer ser mais acessível, enfim, são elementos que você deve levar em consideração na hora de fazer uma análise dessa mais, mais estruturada. Outra coisa também são as demandas de mercado. Então, a gente já vai ver no Orkana, existem diversos sites de freelancers onde você pode buscar, é, oferecer o seu serviço como freelancer ou também ver, é, contratar freelancers, né? Você postar é, jobs ou trabalhos que você precisa de ajuda, né? E tem todas as categorias e aqui você vai entender o que, que as pessoas estão buscando naquela categoria, porque Analisando essas propostas aqui, ó, planejamento de publicações. Procuramos profissional que possa criar artes e cópia publicar posts em redes sociais e e-mail marketing. Já temos um calendário base que vamos usar para os posts e e-mails. Temos as ferramentas MLabs e é, RD Station como apoio. Então, você vê aqui que planejamento de publicação é algo legal, que a galera está precisando de ajuda e na criação de artes, copy, publicação de posts e tal, se você é apaixonado por isso, você tem um talento, de repente tem uma oportunidade aqui de você criar uma mentoria ou oferecer esse serviço, ou criar um curso online mais escalável para suprir essa demanda, e aí tem que ver como que você vai se diferenciar. Mas você também tem várias ideias do que, que o mercado está pedindo, está de verdade buscando. E isso daqui já vai te dar muitas ideias, se você está travado no início. Só em seguir o passo a passo com isso daqui, e vendo agora a demonstração que eu vou fazer, eu tenho certeza absoluta que diversas ideias vão surgir, tá? E aí, como que você faz isso? É que eu vou fazer aqui demonstração ao vivo, vou tentar investir cerca de 10 minutos por caso, vou fazer alguns casos aqui, e aí vamos ver quantas ideias surgem para que vocês possam ir explorando, Tá? Então, deixa eu ver aqui, eu pedi para quem chegou mais para o final, é, aí, em alguns minutos, eu vou analisar aqui alguns casos ao vivo, tá? É, e, e aí vocês têm que botar no chat, explicando o seu projeto, é, o seu segmento, né? Qual, qual a área que você acredita que, que você quer buscar, é, uma ideia de produto, uma ideia de como começar na internet, que eu vou te ajudar fazendo uma pesquisa aqui ao vivo, mas você precisa colocar no chat, beleza? E explicar um pouquinho melhor. Então, eu já vou ver aqui que tem alguns comentários. Vamos lá, cadê, cadê? Ó, Sérgio Fraga falou, se eu não tiver uma ideia de produto, vale focar em produto afiliado? Rola, Sérgio, é, é um caminho, tá? Mas eu eu acho que é um caminho que não é muito sustentável no longo prazo, tá? O afiliado serve para você começar, você de repente fazer uma graninha rápida, mas vai ser difícil você encontrar um produto que esteja conectado com a sua visão de propósito, o afiliado você sempre vai depender das mãos do afiliado, das decisões dele, então se você cria todo um negócio em torno disso, se ele decide parar, você fica completamente vendido, você precisa dominar muitas ferramentas de funil, né? principalmente tráfego, para conseguir ter um business em torno disso. Então, não é tão simples, tá bom? Mas funciona também, você pode é, implementar os conselhos que eu estou trazendo aqui. É... Ó, vamos analisar aqui o da Letícia, que foi um dos primeiros. Ó, Ian, eu já trabalho com coaching executivo e mentoria em liderança. Faço isso presencialmente. Meu Wikigai está claro e tem alguns produtos em mente. Vou focar na mentoria online para líderes. Excelente. Então, começar com mentoria, para mim, é perfeito, ainda mais se você está falando para um público mais de coaching executivo, liderança, então, eles geralmente buscam personalização, eles buscam né, um trabalho mais customizado, então, a mentoria é perfeita, você pode cobrar um valor mais alto. Então, vamos ver o que, que existe de interessante aqui na área do coaching executivo, que talvez possa te dar umas inspirações interessantes. Então, se eu fosse você, começando, o que, que eu quero ver que existe top no universo do coaching executivo ou liderança, né? mentores em liderança? Então, nesse caso, eu buscaria no YouTube. Primeiro, porque se a gente está falando de coaching executivo você talvez aprenda mais com indivíduos, já que você vai ser uma coach, né? e não vai ser uma empresa de coaching executivo, tipo o tal essas empresas grandes que oferecem serviços para a empresa, você não vai vender no, no B2B. Então, vamos buscar aqui pessoas que falam sobre esse tema que podem ser referências. Então, vamos ver aqui, começando com o básico. Né? É, é, como... Entender, coaching, executivo. Executivo. Que deve ser uma pergunta que você tem na cabeça e que... E que o seu, aqui é, você pode ter dois caminhos. Ou perguntas que você tem na cabeça e gostaria de ajuda para ter referências e pessoas que podem te ensinar. Ou perguntas que o, o executivo faria para buscar... Um, um coach né então vamos fazer uma primeira busca aqui como você poderia de repente aqui buscar pessoas ó Paulo Vieira referência então Paulo Vieira você pode abrir aqui o canal dele vamos ver mais alguns ó aqui é o Jerônimo Thelme no IGT International Coach, que é um deve ser um evento vamos ver. Ó, saiu com vender palestra treinamentos é e processo de coaching. Esse daqui é Ricardo Piovan, mas... Tá, vamos abrir também rapidinho. Ferramentas de coaching, executivo para líderes e tal. Esse daqui, 332 visualizações, já não é tão relevante. A diferença entre... Ó, Cris Beach já 2.800, interessante. Então, e é uma lógica que vocês vão investir um tempinho para fazer essas pesquisas iniciais. Então, aqui você vê, 1.25 milhões de inscritos. Ele, sem dúvida, é uma referência por ter esse número aqui. Então, você pode entrar aqui no site, no Instagram, é, pode ver também podcast e tal, LinkedIn, mas vamos, vamos limitar um pouquinho aqui site e Instagram. Então, no site, você tem aqui ó, a próxima turma. Turma de quê? Turma. É, transforme de vez, sua vida por todas, oportunidade exclusiva para reprogramar suas crianças, então, aqui não necessariamente executivo, né, então, método CIS, Brasília, então, ele tem eventos presenciais, aí você pode ver se tem na sua cidade também, Viva a Experiência da Transformação, aqui um videozinho, né? treinamento de inteligência nacional, então, é um caminho interessante, então, tá? mas... Não é muito o que você está fazendo, inteligência emocional. Tal. Você dá uma olhada rápida, beleza. O site não está interessante, fecha. É, aí vem aqui, 2.4 milhões de seguidores. Criador do maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Legal. tal. Será que tem alguma coisa falando de coaching executivo? Ah, tem aqui Ferrari, Jesus. É, beleza, tal. Não necessariamente, tá? mas tem coisas que você pode aprender aqui. Porque, sem dúvida, no universo do coaching é um cara que é referência. Então, deixa aqui, tá de boa. Vamos ver. IGT International Coaching. 178 mil inscritos. Beleza. Então, nem saber isso daqui é do, é do Jerônimo Thelme, né? Então, beleza. Vamos ver aqui vídeos dele. Vamos ver se isso é interessante para executivo. Você pode vir aqui em mais populares. Aí, quais as perguntas principais? Você skin the game. Três perguntas poderosas para o seu... Deve ser coaching, seu processo de coaching. Como explicar a forma. Então, aqui, você começa a ter uma boa curadoria de elementos que podem te ajudar a produzir conteúdos matadores aí dentro do universo do coaching. Mas ainda não é muito coaching executivo. Tá? Então, ainda não chegamos lá. Aí, tu pode dar uma olhada aqui no Instagram também. Ver se tem algo específico. Já é o Instagram mais novo, né? não é tão grande comparado ali a, ao YouTube, o que é Coach no Conte. Então está parecendo uma coisa mais genérica aqui, iniciante também. Beleza, legal, tem, tem uma identidade visual interessante que você pode se inspirar. O objetivo dessa aula é falar de uma forma bem rápida para você. Deixa ver esse cara aqui, Ricardo Piovan. Beleza, quatro como ser um bom líder. Então, quatro segredos da liderança. Já começou falando de liderança, só mais coisa de liderança. Aí você pode vir aqui nos vídeos, também colocar ordenar por mais populares. Ó, quatro segredos que líderes conquistam por resultados, principais erros dos líderes de gestão. Então você entrou aqui em coach executivo e liderança. O cara só fala disso. De liderança assertiva, como lidar. Então, ó, Vídeos aqui de 600 mil pessoas, 183, pareceu interessante, não é um curioso. Aí vem aqui, ó, 30 mil, Head, trainers de Liderança e Inteligência Emocional. Então ele fala de liderança, você vai dar a Líder, você é um coach, então ele fala para a Líder, esse é um cara interessante para você ver, conheça os treinamentos, aí tu clica aqui para ver os treinamentos que ele oferece. Treinamento gratuito de liderança. Tu clica para entender o que, que é. Seja um palestrante, seja um treinador. Beleza. Não é necessariamente o que você quer, mas se tiver interesse em palestrar, você clica aqui. Aí vem, ó. Maratona Líder de resultado. Líder, veja cinco passos para aplicar feedback. Aí tu vai, clica, participa, vê os e-mails, que, que vai receber, o que, que vai aprender. Aí tu tá vendo aqui, ó. Como manter. Você tá vendo quatro. Provavelmente vai ser um lançamento, né? Então... Na aula 1, um, manter sua equipe engajada e motivada. Então, você está vendo aqui, você tem cinco ferramentas simples que ele vai ensinar. Então, esse parece ser um tema interessante. X ferramentas para manter a sua equipe de tal forma, motivada, engajada. Como desenvolver a sua equipe, deixando mais independente, autonomia, sem necessidade. Então, outro tema interessante. Como fazer mudança na sua empresa e deixar os concorrentes relevantes como aplicar feedback então aqui você vai vendo quais são os principais temas que a galera busca dentro desse universo para que você possa, de repente quando montar uma aula que vende dentro de um negócio online minimalista, é, na hora de você pensar em, em, em conteúdos que você vai postar ou um carrossel para chamar para uma sessão experimental gratuita, podem ser elementos que chamem a atenção de quem você quer acompanhar, tá? parte aqui de palestrante, mesma coisa, mas eu não vou, não vou, enfim, não vou ficar tão detalhado ali, aí você vê, ó, pô, onde que ele montou isso? Ele montou no Canva, tá vendo nenhum site, né, nada, só um link no Canva com hiperlinks aqui, aí você fala, pô, interessante e tal, então você vai se inspirando com coisas que talvez não fossem tão óbvias, daí é Chris Brits também, você vem aqui, vídeos, Aí você dá uma olhada, lotar tá minha agenda, sabotadores, tal. Negócio de coaching lucrativo. Aí você bota os mais populares aí para ver. Beleza, como vender mais e melhor coaching. Não, não, não. Como gerar o conteúdo que vende, não sabe nada para o coaching. Não existe coisa de carreira. Não parece falar tanto de executivo, mas tu pode explorar um pouquinho mais aqui. Não fala tanto de liderança quanto outro. Aí vem aqui, você faria se dinheiro não fosse problema se você tivesse todo o tempo do mundo. Estou descobrindo agora. <risos> Muito bom. Sendo é os próximos capítulos no stories. Tá, ah, então ela está de férias. Mas é legal entender um pouquinho, né? O que está acontecendo, tam, tal. Ver o que, que ela já fez no passado, né? Sempre aprende. E aí você vai entendendo melhor. Então rapidamente você pode observar aqui como encontrar referências, o que você pode olhar, a liderança, aí você pode dar uma olhada aqui, o que ela fala sobre liderança, de repente no final vai ter um curso específico dela sobre liderança, e blá blá blá, então você pode ir vendo aqui, liderança, o foda-se, enfim, aí vale a exploração mesmo, é bom tirar um dia, meio-dia ou meia hora né, durante uma semana, por dia, dez minutos, o que for, que você já vai ter um monte de referência legal. Mas lembrando que é sempre importante você começar com o foco, do que, que você quer buscar. Né? Você quer buscar formato de... formatos para você começar a vender? Você quer entender o que os líderes estão fazendo? Você quer entender que tipo de conteúdo está sendo mais buscado? Você quer entender como que as pessoas escrevem? É, as suas promessas os as suas, as suas, seus títulos como que é a estrutura das aulas tal, porque outra coisa legal é você chegar aqui opa é você chegar aqui na Hotmart e também botar ó, é, coaching executivo executivo e aí vai vir Coaching Executivo, aqui tem um curso. Coaching, Formação Profissional Executivo, Searching. Programa de Executivo e Business Coaching. Bússola Executiva. aí Vamos pegar alguns aqui para dar uma olhada. Ó, liderança, que produz resultados. Quais empresários não desejam desenvolver? Líder, capaz de explorar talentos, blá, blá, blá, blá. Então, aqui ó, você vê a estrutura. Coaching Executivo e o conceito de coaching executivo, benefícios sobre a sua modalidade, fases do processo, então não está tendo muito detalhado aqui o que está por dentro de cada um, mas você vê uma série de elementos importantes aqui, interessantes que podem te inspirar, de repente, no futuro a fazer um curso. Se a pessoa está um ano no Hotmart, tal, então não necessariamente um curso mais baratinho, não necessariamente é um supercurso, tá? sem avaliação tal, então não investiria muito tempo. Mas uma coisa que você pode fazer legal também é filtrar as melhores avaliações, para você ter aqui só o que tem de melhor. Então, você dá uma filtrada, está vendo? Já eliminou alguns ali. É, fundamentos do coaching cristão, olha só. É, é, aqui não apareceu muita coisa de executivo. Aí, tu volta lá para aqueles, né? Programa Executive and Business Coaching. Então, atendimento individual online exclusivo para o cliente, para o seu desenvolvimento pessoal, quatro sessões semanais de duas horas, entrega de ferramentas específicas, relatório final de cada sessão, com agendamento previamente acordado com o cliente. Então, aqui você vai vendo a descrição de como, né? E você fala, pô, é isso que eu quero fazer. Quatro sessões semanais de duas horas cada. Então, é intenso o que ela está oferecendo. Será que coach executivo, eu estava pensando em fazer uma semana por... Uma sessão por semana, será que eu tenho que aumentar? Será que tem que ser mais rápido e tal? Enfim, aí você vai entendendo. Aí tem um vídeo aqui que pode explicar um pouquinho melhor. O que é o treinador, treinamento. Então, tem um treinamento. Uma ferramenta que as pessoas podem usar para um autoconhecimento, um autoaprendizado. Está vendo aqui? Você vai ver um vídeo de 50 minutos falando sobre um assunto que talvez você vai pegar algumas coisas interessantes. Aí vem aqui também ver o que, que ela disponibiliza dentro dessa área, porque ela está vendendo uma, um processo de coaching, né? uma mentoria, então, bem-vindo aqui ao programa, o cronograma, agendamento das sessões, aí você pode estruturar algo parecido também dentro da Hotmart, é, se você quiser vender por lá, né, ou na Edu e tal, e aí você vê, ó, tudo que ela oferece, na verdade, tudo é feito provavelmente pelo Zoom, tal, mas ela bota aqui, né? uma explicação de como que vai funcionar o cronograma, o agendamento das sessões, ela explica provavelmente que para agendar tem que clicar em tal lugar ou entrar em contato pelo WhatsApp, análise de perfil, o que vai rolar, então provavelmente tem um link aqui para análise, o resultado do, do assessment, materiais de apoio que podem te dar ideias também de bônus que você pode oferecer, guia simplificado de liderança, remodelando crenças limitantes, ebook, 85 estratégias, blá blá blá, tal. Devocional 30 Dias com Deus. Olha, também aqui. E ela está há quatro anos no Hotmart, então não é uma curiosa, já está um tempo aí. Entendeu? Então, isso daqui já vai te dar um monte de ideia super concreta. Nossa Senhora, galera, eu não estava mostrando a minha tela! Jesus Cristo. Por quê? Por quê? Por quê, Jesus? Por quê? Meu Deus, meia hora aqui sem compartilhar a tela. Perdão, meu povo, que eu não estava vendo aqui o chat. Ai, tá bom, mas vocês entenderam a lógica, eu vou fazer um novo aqui compartilhando as telas todas. Puta que pariu, cara, sou retardado. Desculpa, Letícia, mas já deu para pegar um pouquinho aqui, tá? É... Então, essa é a lógica. Caralho, um rei, mané, um rei. Enfim, deixa eu pegar um outro exemplo aqui para a gente não perder o fio da merda. Hum. Prometo fazer mais uma dessas. Se vocês curtirem, me falem se vocês curtem esse tipo de, de aula, que aí eu faço mais uma dessa, de repente, na quinta mesmo ou na próxima semana. Tá? Deixa eu pegar mais um, um exemplo aqui. Ó, o negócio é fazer upcycle de imóveis antigos com fusão com arte urbana, Fabrício Santos. Então, é, upcycle de móveis antigos é, é, é tipo uma releitura, né? uma reciclagem com uma fusão com arte urbana, é bem específico, vamos, vamos dar uma olhadinha nesse também. Deixa eu ver se tem outros aqui que a gente pode também trabalhar. Vou lançar uma mentoria com minha sócia semana que vem, somos nutricionistas, vendemos produtos digitais para esse público, será a nossa primeira mentoria. Temos o roteiro. Perfeito. Nutricionistas. Me fala se tem um nicho específico dentro do nutricionismo que vocês estão abordando, Cláudia. Só para saber se fica mais fácil aqui. Tá? É... Cadê, cadê? Hum... Mila, também sou coordenadora de RH recebo muito currículo mal feito. Pessoa não sabe se comportar. Quero ensinar a galera a fazer currículo, como enviar... O de ach... Como achar vagas, qual o perfil da pessoa. Então, beleza, vamos trabalhar esses três aí por enquanto. E. e... Tá, aí, vamos ver o que a gente acha. Vou... Vou fazer um mix aqui. Então, beleza, vamos lá. Começando pelo. Vamos fazer pela ordem. Fabrício, o negócio é fazer upcycle de móveis antigos confusão com arte urbana então é bem específico aqui por onde eu começaria tá eu começaria se esse é o... nossa olha a quantidade de coisa que eu abri aqui galera para vocês bom enfim vamos ficar para a próxima ai <risos> Tonho então vamos lá Upcy vamos usar o termo que você usou upcycle upcycling né upcycle é, móveis arte urbana, porque como é bem específico esse nicho, vamos ver o que, que já rola aqui. E vou upcycling, beleza? Ah, tá, tá coisa mais de Pinterest, notícias. Deixa eu ver, vou botar algo assim, ó. Curso upcycling móveis doméstica tem uh, mercearia marcenaria descomplicada vamos ver abrir esses dois, vamos ver aqui se tem algo específico no aqui no Hotmart Marketplace será que tem up, up Upcycling Olha, upcycling, vou botar aqui, vamos ver. Tem um, ó, um aqui, upcycling no seu guarda-roupa. Mas não é exatamente o que você está falando, mas é interessante, tu dá uma olhadinha, pan, descrição, aprenda técnicas manuais de upcy upcycling textil, né? não é o que você falou, o produto tá... Então, isso daqui é bem específico, eu não... Aí, quando é tão específico assim, vale a pena você começar no Google ou no próprio YouTube, também pode ser uma boa, tá? É, deixa eu ver aqui, aí tu pode vir em vídeos para ver se tem, ó. 12 cursos online para upcycling de... Nossa, olha só que interessante. E aí é no doméstico você começa a ver que doméstica tem bastante coisa interessante aí, ó. 12 cursos online de upcycling para renovar roupas e móveis de casa então tu começa a olhar aqui ó a 12 em cursos tal cadê ó, Técnicas técnica de upcycling guarda-roupa sustentável restauração criativa de móveis para iniciantes olha que interessante é, design de moda pintura e tu tem aqui o né o, o clipezinho provavelmente <risos> Então, é, é grande, né? então aqui vai ser uma, se você fala inglês perfeito, se não, aí você continua buscando. Restauração de estofado de cadeiras. Aqui de repente tem alguma coisa interessante, tem um arroba aqui também. Então, tu vê. Que mais? Moda sustentável. Descubra, upcycling, restauração, transformação de imóveis, ó, mais um, deixa eu ver aqui, então já abrimos alguns aqui, aí você vê esse daqui, interessante e tá? tal, se você fala inglês, perfeito, tu pode assinar, né, R 45 reais, tu pode se inspirar de boa aqui, 15 aulas, 18 recursos, aí deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre, ó, oh, os conteúdos aqui, você já começa a ver, materiais básicos, preparação, sua peça de mobiliar, mobiliar, mobiliário, vendendo seus móveis, projeto final, então te dá uma ideia de estrutura, de método que você pode se inspirar e utilizar, aí você pode ver mais sobre essa mulher aqui, né, Joanne Condon, então, tu bota no Googlezão, vamos ver o que aparece, ó, parece ver o Instagram dela, olha, legal, de repente você vai ver inspirações aqui, fotos lindas, caminhos, vamos ver o que ela tem no, no link tree dela, ó, tem canal no YouTube, aqui você vai ver um tutorial de tal coisa, beleza, o que mais workshop ó tá vendo vai ter um workshop Abro ali tem outro workshop tem ela tem é, eventos presenciais olha aqui tem o curso dela aí o site está cagado aí você dá uma olhada no site também ver como que ela se organiza aqui se tem informações de produto é, Cadê aqui foi o Parece que ela tem um e-commerce dentro do site dela. Vamos ver o que, que rola aqui. O site dela é bem bosta, né? demorando. Então, você começa a entender o universo de que que ela oferece, produtos, você vê a linguagem, você vê como ela descreve, furniture artist, então ela se considera uma artista de, de, de, de móveis, né? de artigos para casa, é, ela tem livro também, ela tem cursos online, e workshops, cursos ao vivo, então isso começa a te dar, aí você segue essa pessoa aí e começa a devorar. Se você encontrar uma pessoa que realmente né, te inspira, ali, então, aqui, ó, você vai ver o curso online, 45 euros, aí você vê a descrição dela, ah, mas eu não sei é, falar inglês, nada disso, então bota para traduzir, pega aqui, ó, tem lá o site Translator, tradutor. É, acho que rola de você traduzir o site todo tem um esquema desse deixa eu ver aqui ah, eu não lembro como que é mas dá para você ir traduzindo o site mas é, se, se não, pega aqui ó. pega o texto, cola aqui copia, cola aqui e vai lendo está de boa cadê a parte? ó? Este webinar é um evento ao vivo, demonstra tudo que você precisa sobre pintura de móveis, esse workshop é para iniciantes que querem começar com o pé direito. Você vai aprender melhores ferramentas, melhores marcas de tintas, preparar os móveis corretamente, passos de como pintar os móveis, passos sobre como preparar diferentes superfícies, como evitar marcas. Então você vai ver um monte de coisa que essa mulher já está há muito tempo fazendo, dando certo com visibilidade, então você não recriar a roda. Você fala, opa, isso daqui é interessante como como um passo a passo para estruturar dentro do meu curso. Então você vai lá e manda ver. Então, fiz aqui rapidinho, mas deu para pegar, né, a lógica por detrás, que você vai abrindo, né, um mapa mental de possibilidades e a partir daí você consegue no final chegar a um a um ponto é, mais concreto para a sua necessidade, onde você, no início, abre e depois você fecha, tá? Então, deixa eu pegar mais um aqui, que a gente tinha falado. É... Nutricionista. Cláudia Lima, eu perguntei de novo embaixo, vamos ver se você respondeu. Ó, 26 anos de experiência em atendimento, quero formar profissionais de transição de carreira. Eu tinha perguntado se tinha uma área específica do nutricionismo. Cláudia, então, já que você não falou, eu vou, vou fazer um pouco mais genérico, mas aí, nessa hora, sempre quanto mais específico, melhor, tá? Então, é, vamos fazer aqui a pesquisa dentro do nutricionismo. E o que é legal, a parte do nutricionismo, aí como, como é um segmento, é um mercado que já tem bastante coisa, você pode começar por aqui, ó, Nutri nutricionismo tu bota na categoria bota só os mais bem avaliados é, pode botar aqui ó saúde esporte e aí começa a ver o que que existe existe ó, tem tem muitas respostas aqui deixa eu botar um filtro só de quem é super bem avaliados Jornada de transformação com a nutricionista Maribel. Ó, aqui tem 19. Projeto Magras. Então, vamos ver aqui o que ela fala. A nutricionista Jéssica. emagrecer em 2022 sem passar fome. Ó, o medo, né? Que As pessoas têm é, objeções. Quer saber como nossos participantes perdem 8 quilos em 4 semanas? Olha a transformação específica. Sem precisar ficar comendo coisas sem graça e que não são gostosas. Provavelmente né, é, a, é a objeção maior aí. Perder peso não é algo fácil, principalmente quando tenta missões Você tem uma puta descrição aqui que pode te ajudar. Depois você pode ver ó, também o que, que rola é, é, em relação a desafios. Né? Falando aqui de... Ela vai falar em quatro semanas. Então, dia um, dia dois, todos os dias, o que, que rola? Então, aqui você tem é, o mapa inteiro. Ó, como emagrecer três erros graves. Passou um, você... Você está desintoxicado. Passo 3, você está bem nutricionida. Jejum intermitente. Então, assim, você tem o mapa todo aqui. Você vai copiar esse mapa? Não, mas você vai ver um monte de coisa que talvez na sua mentoria, no seu curso, você não estava levando em consideração. E você fala, caramba, isso daqui pode ser interessante a gente acrescentar. É... Ó, por exemplo, bebidas saudáveis. Vamos dizer que vocês não tinham abordado bebidas saudáveis na mentoria, mas vocês podem oferecer como um bônus um e-book com várias bebidas saudáveis para deixar a, a, a dieta ainda mais é, leve e feliz, porque você pode brincar com uns um shakes super legais aqui e gostosos, tá? então pode te dar um monte de ideia, você que é da área vai ter muito mais capacidade de entender as possibilidades que vão surgindo a partir dessa, dessa pesquisa. E aí você fala, pô, querem um passo a mais. Então, pega essa... ó, Tem aqui o, o Instagram dela. Aí tu vem e dá uma analisada. Emagrecimento e nutrição esportiva. Então, ela trabalha mais o nicho da, dos esportes. Mais de 6 mil alunos e pacientes em oito países. Então, né, não, é, não, não é uma curiosa. E começa a entender que tipo de conteúdo ó geralmente nessa área de nutricionismo funciona muito bem antes e depois o que ela posta o que ela fala né ela mais lifestyle gosta de mostrar o corpo que ela é bonitona blá blá será que é isso que você quer esse ou não algo completamente diferente Aí você vê é, que tipo de conteúdo ela posta você pode ver também aqui <tos> Oh, WhatsApp 2 tal quer dar a... aí, ó. Oh, isso é legal. Ver página de venda, entender como que demonstra resultado ver ver oh, os problemas se isso já aconteceu com você ou não. Tá vendo? Isso daqui é ouro para você que está lançando uma mentoria que você pode se inspirar em vários elementos. Não é para copiar, galera. Não é para é contra C, contra V. Isso daí é, é antiético e é errado, porque é você não vai chegar a lugar nenhum de forma a copiar o que os outros estão fazendo. Você pode se inspirar e melhorar o que você faz, até porque, de repente, você quer falar, fazer uma nutrição completamente diferente disso daqui. Então, é legal saber o que você não quer fazer. Porque quando você está perdido, às vezes, saber o que não quer já é um primeiro passo maravilhoso, Tá? Então aqui você vai, dar uma procurada, começando a Hotmart, depois vai para o Instagram, aí você vê, pô, será que ela está no YouTube? Aí tu bota o nome dela ou como é, continua pesquisando é, termos mais específicos da sua área da nutrição, para você pegar ainda mais pessoas é, que são, são especialistas naquele nicho, porque quanto mais específico, melhor então você pode usar aqui no, é, deixa eu pegar, vamos lá para o YouTube, YouTube, vou falar nutrição, Ó, já que eu falei para cachorros, né nutrição para cães, vamos dizer que seja uma área da nutrição para pets, da veterinária que você queira trabalhar, então você começa a ver... Quem é que fala sobre isso? Então, os primeiros são pagos aqui, são anúncios, né? Não necessariamente é onde você vai começar, mas você começa a ver aqui, ó. É... Você pode ver. É, vamos começar com esses daqui. E aí você vê que 4.400 não é muito tal. Mas Bom, você vê essa Amigos, Carla hoje, aqui... você sabe que toda sexta-feira a gente tem é uma novidade no. Então, tá futuro. falando? Tá ah, o então, é geral e ela fez um vídeo só um convidado para cães. Bom, não necessariamente é o que você está buscando. Então, deixa eu botar aqui nutrição para cães. Vamos ver o que sai. É... 29 mil, melhor. IEPEC treinamentos, depois dá uma olhada, ó, Manuela Fischer, Vet Nutri, então ela é específica para isso, Masterclass de Nutrição Clínica Cães e Gatos, então isso é mais, você tá se você buscando. é um profissional que deseja emigrar legalmente para os Estados Unidos, tá eu... então vem aqui, ó, ela vai dar uma aula, então uma hora e meia com conteúdo foda, pô, interessante, aí tu pesquisa mais sobre ela, vê aqui, ó, Instagram, PAN, Aí tu começa a trabalhar e vê, ó, Pô, legal, é veterinário, doutora, que tipo de conteúdo ela posta, como, sobre o que, nê, né, né, né. Aí vai no site dela, você dá uma olhadinha aqui. A história dela, você vê, serviços, o que ela oferece? Cursos online presenciais, consultoria, abrir uma empresa de alimentação natural precisa de orientação, atendimento de nutrição clínica, vamos ver curso, para onde que ela nos leva. Ó, curso de nutrição clínica de cães e gatos, inscreva-se ainda hoje, olha o método, atendimento, Ó, você irá aprender de forma clara e objetiva os conteúdos abaixo, atendimento de nutrição clínica, abordagem nutricional para principais doenças de cães e gatos, nutrição do paciente hospitalizado, blá blá blá, enfim, viu o material todo, o que, que você deve fazer, conheça um pouco... Não, não, não. o que que a galera diz depoimento aí cola aqui quero adquirir e ver o preço né está pensando em lançar isso tal vamos ver quanto que quanto que está eita dois mil reais nutrição clínica de cães e gatos beleza um posicionamento aí você vai ver faz sentido interessante pô tem sete dias de garantia se de repente pode entrar dá uma olhada ainda mais detalhada dentro do curso para ver se você aprende mais, se não quiser, seguir em frente. Aí você pede reembolso. E assim vai, galera. Essa parte de pesquisa é muito importante, porque vai te dar ideias muito concretas para você começar a implementar nessa construção de produtos, de caminhos, de posicionamento, de preço e surgem milhares de ideias, eu posso te garantir que uma vez que você faz uma pesquisa dessa intencional, utilizando é, Hotmart Marketplace, YouTube, Google, Instagram, Orkana, é, grupos do Facebook, é, páginas de venda né, dessas pessoas, entrando nesse universo mais exploratório, depois você começa a fechar e você vai sair com várias ideias muito concretas. E a partir daí, você vai trazendo o seu jeito, a sua inovação, a sua clara, a sua clareza, a sua forma de, de levar isso para o mundo, né olhando para as suas habilidades, para os seus dons únicos, para sua história, acima de tudo. Você vai olhar também para quais são as causas que realmente conectam com o seu coração e, e ver como que você pode... Juntando esses elementos, encontrar um formato que te remunere e que te propõe um caminho para desenvolver o seu negócio online minimalista, o seu nomi, lucrando aí mais de cinco dígitos por mês, trabalhando quatro horas por dia, que é o que a gente está buscando. Tá? Então, galera, espero que vocês tenham curtido. Me fala se fez sentido esse tipo de, de análise, assim, se vocês gostam, porque aí, nos próximos encontros, eu vou organizar melhor a galera da tribo, principalmente, vou chamar pessoas da tribo aqui ao vivo, para a gente fazer essa análise também, a pessoa dar um pouco mais de contexto, a gente fazer essa pesquisa junto, ela fazer alguns comentários, então, nos próximos eu vou, vou trazer pessoas da tribo, ou alunos também lá do Ser Livre, é, do programa de aceleração NOMI, para quem quiser saber mais sobre a tribo, e sobre todos os meus cursos e programas, aí me manda sempre uma mensagem no direct, que aí eu consigo passar um tempo mais de qualidade contigo, te explicar, tirar mais dúvidas, tá bom? E, e aí, na quinta-feira, a gente deve fazer mais uma dessa, aí para que eu possa trazer mais praticidade e que fique muito concreto para vocês aí que estão no início, travando, é, não tendo muita clareza de qual caminho buscar, para onde ir, o objetivo desses encontros aqui vai ser exatamente destravar e te dar mais clareza para seguir construindo o seu negócio online minimalista, tá bom? Então, é isso, contem comigo, vai ser um prazer poder sempre acompanhá-los aí bem de perto. Para a galera da tribo que eu fiz os convites e não conseguiu entrar, tal a gente continua se falando e na próxima aí a gente entra com mais antecipação, tá bom? Grande beijo a todos e até a próxima. Valeu, galera. Ih!